Bom, o que nós estamos fazendo é uma campanha para delivery para um supermercado que deseja vender utilizando a plataforma do WhatsApp. Então, nós criamos uma campanha de tráfego em que é, a gente colocou aqui o orçamento vitalício de 100 reais, tá? e eu vou programar o anúncio para que ele rode somente nos períodos em que o supermercado está aberto. Então, esse anúncio não vai rodar de madrugada ou não vai rodar depois das das 21 horas, depois das 20 horas, é, que é o horário em que o mercado já fechou. Tá? Então a gente escolheu o objetivo de marketing de tráfego e aqui é, eu começo a criar o conjunto de anúncio né, com o objetivo de site para poder publicar aqui o link que vai mandar direto para o Aqui no público, eu selecionei um público com o CEP de Rolândia, então eu vou pegar todo o município de Rolândia, né? porque o mercado faz entrega somente em Rolândia, e eu selecionei o público, é, a, a segmentação primária que foi feita aqui, é, idades de 30 a 55 anos, e eu selecionei somente mulheres. Então, nessa área de abrangência é, de Rolândia, segmentando de 30 a 55, somente mulheres, eu tenho um alcance potencial de 13 mil pessoas, tá? É, a estimativa é o tamanho do público o alcance de 13 mil pessoas aqui a gente passa reto e vai direto para o posicionamento eu escolhi o posicionamento manual porque é, como a verba não é uma verba muito grande então a gente deixa ela só no que realmente é, acaba trazendo resultado e que queima menos a verba né porque se, se eu tenho um, um recurso maior eu consigo colocar ela em vários lugares do Facebook e do Instagram como o recurso é pequeno, então a gente deixa só aonde realmente tem mais audiência. Que é aqui no feed de notícias do Facebook, no feed do Instagram e aqui nos stories do Facebook, do Instagram e do Messenger Store. Okay? É, Selecionados os posicionamentos, eu entro aqui e começo a trabalhar o período da campanha. né? Então a campanha está programada para rodar do dia 2 do 6 até o dia 18 do 6. Porque se eu acrescento mais dias aqui, o Facebook me dá um alerta de que a verba que eu coloquei é, tem que ser maior. Os R$100 reais tem que ser mais. Porque ele trabalha com a média aí de 6 reais por dia no mínimo, né? É um dólar por, por dia no mínimo. Vamos trabalhar aqui com a programação dos anúncios, tá? Baseada aqui é de segunda a domingo. Então a gente começa aqui segunda a domingo, às 9 horas da manhã, e ele vai rodar até é, até as às 20 horas tá ele roda 18, 19, 20 aqui das 9 até as 20 horas e aqui no domingo ele começa a rodar às 9 horas e vai até às 13 horas tá que são os horários de funcionamento do, do mercado feita essa programação vamos para o criativo do anúncio ok? eu estou explicando aqui de forma bem resumida para o para você conseguir dar uma passada aí de como foi feita essa campanha utilizando o gerenciador de anúncios e programando esse delivery aqui nós utilizamos duas dois formatos um é o formato que eu consigo transformar o, a arte né em um vídeo então ele fica dessa forma ó. é um vídeo animado né na verdade ele é, é uma arte estática e o Facebook dá essa opção, dá essa e entre outras várias opções de animação desse, dessa arte estática, ok? Isso vai rodar no feed de notícias do, do WhatsApp, do, do Instagram e do Facebook, tá? Então aqui a gente consegue ter uma ideia, assim fica no celular, no desktop, que é o computador, ele vai ficar dessa forma. É, aqui peça pelo WhatsApp, envia sua lista, a pessoa clica em saiba mais e cai direto no whatsapp do, do Boa Compra do supermercado aqui nos stories, vamos ver se ele já está programada a alteração bom, vamos lá, no history eu vou mostrar por aqui é, aqui nós é, a, a, alteramos aqui o perfil da imagem e o formato né? então aqui ele fica com um formato de history que é de 1080 por 1920 que é aquele formato cumprido, e ele tem aqui a mensagem de arraste para cima, né, porque o botão aqui, é, quando a gente fala de disso, é, no Instagram, ele pede para arrastar para cima. Então, nós trocamos aí, então, a imagem também, né? então, quando aparece no feed, aparece de um jeito, quando aparece no isso ele aparece adaptado. Aqui são os textos, eu utilizei dois textos, um, é, se você quer ou não pode sair de casa, é, para fazer suas compras no supermercado, clique em Saiba Mais e mande sua lista de compras pelo WhatsApp. Aqui eu faço um anúncio mais curto, né? uma chamada mais curta, faço suas compras no supermercado pelo WhatsApp e recebo em casa. Ele me dá até mais, ele dá cinco opções aqui de a gente trocar de texto, né? que são a copy, né? mas eu utilizei apenas duas, duas opções de texto. Aqui é a chamada para ação, peça pelo WhatsApp e vi sua lista. Tá? O, aqui a colocação do link, esse link, ele é um link criado, no são, são duas plataformas que a gente utiliza aqui, eu vou abrir para vocês, vamos ver se eu vou achar elas aqui faço para você ver, uma é aqui, gerando, gerar link pelo WhatsApp, né? então esse é um gerador de link, então eu coloco aqui o número do WhatsApp, Qualquer número, não precisa ser o WhatsApp Business. E aqui eu coloco o texto que a pessoa vai... Facilita, ela só aperta o send, enviar e já vai com o texto, né? Então, quero saber mais. Né? E aqui eu coloco o link, eu coloco o número do WhatsApp e ele já gera um link. Aí o que eu faço? Eu pego esse link que eu criei aqui e vou até essa plataforma que é o encurtador de links aqui, ó encurtar links. E aqui quando eu clico em quando eu vou em encurtar links, eu coloco o link aqui novo, né? Ele é um link grande, eu crio um link bem curtinho. E eu consigo ter o acompanhamento desse link. Por exemplo, eu tenho o um link da primeira campanha do Boa Compra, né? Eu já tive 186 cliques no link inicial. É, agora eu é, estou eu usando esse mesmo link para fazer essa segunda compra, né? essa segunda essa segunda campanha e daí eu pego esse link que eu criei aqui e jogo aqui no url do site, então ao invés de colocar um url de site, eu coloco um url que manda direto para a opção de whatsapp, então a pessoa vai ver o meu anúncio né? ela vai assistir, ela vai ver o anúncio, vai clicar em saiba mais, vai cair direto no WhatsApp do Boa Compra e vai fazer é, cair direto no WhatsApp do, do Boa Compra para fazer o pedido já direto pelo WhatsApp. Feito o anúncio, a gente coloca aqui em confirmar, ele confirma, entra em análise e está pronto aí para ser veiculado nesse período específico que eu mostrei para vocês. Então assim se torna muito mais é, assertivo o anúncio porque eu direcionei para o público que eu sei que tem mais potencial de comprar. É, fiz a segmentação primária, que é por região, por gênero e por idade. É, trabalhei com dois dois, tipo, dois formatos do mesmo anúncio, um formato para feed e um formato para history. Utilizei o objetivo de tráfego, porque ele é um objetivo que está sendo, principalmente agora em tempo de coronavírus, muita gente utilizando o objetivo de enviar mensagem direto pelo WhatsApp. E ao invés de eu utilizar o enviar mensagem, que é essa opção aqui que também manda para o WhatsApp, eu utilizei a opção de tráfego e coloco um link do, do WhatsApp, porque é mais barato tá? e, e acaba é, performando melhor, então você consegue ter um retorno melhor de cliques. É, manda direto para o WhatsApp e lá na estrutura do próprio mercado eles já estão preparados para atender com duas, três pessoas aí só para atender o WhatsApp. A mesma estratégia a gente utiliza para delivery tanto do mercado, como delivery de, de lanchonete, delivery de restaurante, qualquer tipo de delivery. A mesma estratégia eu estou utilizando para um profissional de martelinho de ouro, um lava rápido, e tem, todos eles têm dado um grande resultado, porque as pessoas estão habituadas a enviar mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp hoje é uma plataforma todo mundo conhece, é uma plataforma que as pessoas se sentem à vontade em, em utilizar, é, se sente bem atendida, porque se tiver algum problema ela tem a quem recorrer e é uma, uma das melhores opções de estratégia de anúncio hoje para você utilizar, principalmente quando você trabalha com prestação de serviço ou venda de produto é, pela internet utilizando e, e não tem um site de e-commerce ou não tem um aplicativo próprio, tá Ok. A dica é essa, você utilizar, então, o link que manda direto pelo WhatsApp e utilizar o objetivo de tráfego no, no Facebook e no Instagram. Feito! Até a próxima, continua curtindo a nossa página, clique Lojista, logista, se inscreva no canal, no clique logista, a gente está à disposição, qualquer dúvida, é só chamar a gente aí também no WhatsApp, no direct, enviar uma mensagem para a gente pelo mensagem do Facebook, a gente está à tua disposição aí. Valeu, até a próxima!